mentir para você mesmo pra para você mesma. Outro dia mesmo eu fiz um vídeo sobre isso, tá nos cards aqui, vou colocar na descrição também do vídeo. E aí eu estava vendo a timeline de um amigo de uma amiga, porque ele fez um comentário lá, e eu falei assim, bom, antes de conversar com as pessoas, uma boa dica, né? Dá uma olhadinha como é que é a pessoa, para ver se vale a pena conversar com ela ou não, né? Então, ele compartilhou um vídeo dessa pessoa, que eu não tenho certeza quem é, falando que ela é cientista e ela é da fé judaica. Duas coisas que são totão, totalmente não excludentes. Você pode ser um cientista e ter fé numa religião qualquer. Só que aí entra a questão da mentira, para si mesmo, no caso, para si mesma. Ela começa a descrever que, para ela, Deus é a gravidade, é a força centrípeta. Então, ela pega e tem uma visão de Deus bem animista, que não é coerente com a visão Judaica, não é o que está lá e ela começa a falar no vídeo dela várias coisas sobre a forma como ela vê é, deus e são formas que não são compatíveis com a o que está no, nos livros sagrados do judaísmo ela chega a dizer que ah eu visto certas coisas eu como certas coisas mas não segue muito também isso não porque a roupa que está usando não é aprovada nos livros sagrados o que acontece muito quando se trata de religião, eu acho que a religião é a área que a gente mais mente para a gente mesmo. É, conheço espíritas, por exemplo, que falam tanto de... como é que chama aquilo? Érebro, não. Érebro é no, na mitologia grega. Umbral. Ah, vou para um umbral por causa disso. Como assim a pessoa faz uma coisa, acha que vai para um lugar infernal por causa daquela coisa e acha engraçado? Ela não acredita de verdade naquilo. Ela está mentindo para ela mesma. Então, é muito comum, em religião, mais do que em qualquer outra coisa, a gente mentir para a gente mesmo. Eu não estou falando para ser fundamentalista, mas eu estou falando que a gente tem pelo menos que admitir que pegamos a fé cristã e desenvolvemos a nossa religião a partir daquela fé. A gente escolheu daquele livro a Bíblia, a gente escolheu daquele livro a Kabbalah, a gente escolheu daquele livro o Taute King, a gente escolheu daquele livro... Torá... O que, que a gente ia usar o que a gente não ia usar. É quase como se a gente pega, é, tem, um, tem um espiritualista né, que pega um pouco de cada coisa. Então a gente tem que ser sincero. O que, que você é? Eu acredito que existe um Deus. E qual é a sua religião? Eu, é um costurado, é uma coxa de retalhos de várias coisas que eu acho legais em cada religião. Ok, muito sincero isso. Com os outros... Aí acabou a bateria. Bateria não, acabou o cartão. Aí... Resolvi completar com a webcam mesmo do, do computador e com o microfone normal aqui, desse treco aqui. que é, Vai que existe mesmo alguma divindade. Aí você fala que acredita naquela divindade, que acredita no livro daquela divindade, que segue que à risca. Existe que os outros sigam a risca, que bom, é outra história, né? Uma coisa é você tem que seguir a sua religião e deixar os outros seguirem as suas, religi as suas religiões, né? Mas você diz para você mesmo, para você mesma, que você tá seguindo aquele livro X. Aí você começa a escolher as coisas do livro X que você não gosta. Cara, não vai dar muito certo se você acredita naquele Deus. É difícil entender como é que é essa dinâmica de, divi de coisas divinas, de seres divinos, porque eles não, não se manifestam muito claramente, né? Vai que parte do jogo é você seguir com seriedade, a sua crença e não parece brincadeira essa coisa eu não acredito em divindades mas mas eu acho que quando você acredita você tem que lidar com aquilo com seriedade ou admitir para você não eu não acredito de verdade naquilo essa questão de você não acreditar na vida que você diz que tem é muito séria é como um amigo que estava comentando comigo das pessoas que ele frequenta mais o meio religioso do que eu e ele é bem religioso, inclusive eu admiro ele por causa disso. E ele estava comentando de incoerências que ele vê no, no pessoal da própria religião dele, do próprio grupo religioso dele. É que é difícil você levar a religião a sério, porque religião te exige muita dedicação, como filosofia, como. Existe uma maturidade para lidar com a vida muito grande, porque você tem que encarar os seus defeitos, encarar as suas limitações e tem que topar a mudança. Porque nenhum humano está perto de ser perfeito ou de ser perfeita. E a religião exige que você se aproxime de uma criatura, de uma consciência, de um ser, de uma divindade, que é uma expressão de perfeição. É um caminho eterno, você vai morrer seguindo, se desenvolvendo, amadurecendo dentro daquela fé. O que já é um bom sinal para você perceber quando você está mentindo para você mesmo para você mesma. Quando você percebe que você se estagnou na sua fé, você não está mais mudando, você não está mais descobrindo coisas na sua fé. Enfim, é estranho até eu falando de fé, mas é porque é uma coisa é tão central, e de uma forma ou de outra, o, eu posso não ter fé, mas a gente tem filosofia de vida. Mas tem uma postura de vida, que se a gente não é, e a gente não é coerente com ela, a gente enfrenta consequências, dificuldades. Então é isso, seja pela crença, ou seja simplesmente por você seguir uma filosofia de vida, uma, seus princípios, né, que devem se desenvolver com o tempo, a gente precisa ser muito sincero conosco, com nós mesmos, e isso não é fácil. Bom, eu queria falar só esse vídeo rapidinho. Se você pensar em alguém, se achar que esse vídeo é útil para alguém, passa lá para a pessoa. Espero que você tenha gostado. Tchau, tchau.